a máscara. A radiação sobe menos. tem então, uma diminuidinho. Esse aqui são casa de loucas. Deixa eu ver. Ah, vamos atacar esses caras? Só que eu tenho que tomar cuidado, né? Vou tomar cuidado dessa vez. E dessa vez eu tô sozinho. Hum. Ah, Vou carregar aqui, essa... vou carregar a Makarov. Ih, é um louco sozinho? Ah não, cara, tá suave. Tá easy, tá easy. GG. Olha o pentagrama, velho? O que, é que... o que é que é um pentagrama? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Com um, cinco bolas. Eu sei que cada ponta do pentagrama, ele simboliza o, o ar. A terra, o fogo, a água e a energia espiritual. Mas e essas bolinhas? Será que elas representam também as mesmas coisas? E o que, que ela tá fazendo aqui, cara? É uma, é uma coisa interessante a se pensar. O que, que ela tá fazendo aqui? Olha uma parada interessante. Tá vendo esse símbolo aqui dessa arma? Quer dizer que ela dá... Quando a, o inimigo tem isso aqui, ó. A armadura. Ela dá o dobro de dano. Aqui você pode ver, ela dá de 15 a 30. E ela. Vamos ver é, quanto de dano ela vai dar aqui. Ela deu 26. Que bosta, cara. Não foi muito, não, mas. Ah, tá bom. Matamos. GG. Vamos procurar aqui no corpo. Conseguimos ferramentas. Beleza. Bom, epa. Olha sempre os carros. Pode ter peça de bike. Você não pode ficar sem peça de bike, entendeu? nossa sua bike vai quebrar. Não fique sem peça de bike. Falando mais uma vez. Não fique sem peça de bike. Ou sua bike vai quebrar. Se a sua bike quebrar, você está você morto, cara. Morto. Larga. Larga um... Larga isso aqui também. Larga isso aqui. Larga isso aqui. E vamos na outra cidade agora. Zolotetes. Olha só, cara. Uma, uma oficina. Isso aqui, se eu não me engano, é um posto de gasolina ou é uma oficina mecânica? uma coisa assim. Gasta energia pra abrir. Conseguimos peça de bike, isso é muito bom. Ferramenta. Mesmo que você esteja pesado, mesmo que você já tenha, pega as ferramentas. Isso aqui é uma loja de eletrônico. Ah, não conseguimos nenhuma lanterna, mas a gente já tem lanterna também. Vamos, só, esse, só uma fitinha só de bom. É, nada. Vamos aqui na casa intacta. Pegamos água. É, agora vamos nessa. Essas coisas aqui. Café já deve ter dado uma esfriadinha, pelo menos. Hum. Café. A droga barata mais fácil de se conseguir é o café. Café te dá... Energia, por um curto período de tempo, inibe o seu sono, aumenta a sua pressão arterial, se eu não me engano. Cara, eu vou fumar um cigarro. O café aumenta a sua pressão arterial, te dá ansiedade se você beber demais. E é isso aí, cara. O café é um bom estimulante, principalmente para quem tem déficit de atenção. A gente precisa tomar café Ou usar cocaína De preferência o café Tá O que eu vou fazer aqui Consertar as roupas Consertei a minha roupa normal é, Nosso plano de saco O que a gente vai fazer Mano, já dá pra fazer isso aqui, ó vou fazer essa roupa. Eu vou fazer essa roupa, mas eu não quero fazer agora. Eu acabei de consertar se eu soubesse. Ah, vou fazer. Vou assim. Acabei de consertar aquela roupa, velho. Pior se eu tivesse olhado antes, hein? Vou fazer a agulha artesanal com fio. É sempre bom você ter agulha, tá? Deixa eu ver se dá pra fazer um lenha não. Uma fogueira não dá. Ó. Oh. Vou tudo aqui, vou aqui na floresta, vou largar essa, essa bicicleta, vou cortar a lenha. Ixi, meu mouse, mexer no mouse. Catei a lenha, agora vamos no abrigo. É... Vou fazer aqui uma fogueira. Na chuva você não pode fazer um fogo por fricção. Pedeira. Faz sentido, né? Vamos tentar. Uma pederneira. O que eu ia fazer aqui? Lembrei. Eu tava acendendo aquilo ali justamente pra fazer isso aqui, ó. Ah, não tenho um kit de química, não vai dar certo. Eu ia produzir álcool. Eu tô vendo aqui que eu não tenho álcool você não ter álcool, é um problema. Tá? Se você se cortar, você precisa de álcool. Eu preciso consertar esse saco aqui também. Não dá pra consertar ele. A gente vai ficar com ele até o final, até ele quebrar. Hum... Agora a gente vai comer alguma coisa e dormir. ver como é que tá o corpo dar uma latinha pra ele E agora eu vou preparar o meu, né Joga carne seca, joga peixe Água Arroz Pão ah, Deixa eu tirar esse aqui, não vai Esse aqui, não vai Esse aqui, não vai Esse aqui, não vai. Esse aqui também não vai Opa. Pronto Fizemos um ensopado, eu vou largar ele ali, é, vamos tomar um, um gole d'água e dormir, beleza, vamos dormir, dormimos, tomar é mais um gole de caçotinha velho, ninguém é de ferro, o, cara, o personagem nosso está dormindo toda hora, e eu aqui com sono também, porra. aí não dá. Aqui com o nosso ensopado, catar as nossas coisas, né? Uh, ué, não dormimos o suficiente. Peraí, dormi de novo. Agora sim, ó. 125. Beleza, cata água, cata, cata, cata tudo isso aqui, cata comida. Bota isso aqui, ó, por peso. Quer okay? ver? Pronto, mais fácil. É, a bike a gente vai usar. Catar todas essas ferramentas. Eu vou levar aqui 30 desses panos. A gasolina. levar as ferramentas. <coughs> Vestir essa roupa. Rasgar essa, essa velha aqui. pronto Ih, ficamos estilosos, olha só. Viramos Jesus aqui agora. Cadê? Olha só Jesus não aí tá ah, moleque Viramos Jesus vamos ler esse livro vou ler o outro livro <risos> pega essas coisas Cata e velho fudeu tão pesado agora vou ter que largar algumas coisas aqui 67 Larga. Largar hum... mais o que, velho? Largar esse monte de tocha, né? Vamos desmontar essas armas? Desmonta. monta. Eu não vou desmontar, não. É um pesado pra caramba, velho. Eu acho que eu vou abrir um eu vou abrir um trem desse aqui eu vou pegar esse aqui ó. ela dá para armazenar 20 quilos <risos> abrir bom quase lá quase lá cadê equipamento Vamos rasgar isso aqui rasgando Cara, falta pouca coisa para a gente conseguir andar. Água. Mais uma. O que mais que eu faço, cara? Não sei mais o que fazer para liberar peso. Ele tá está muito pesado, olha só. Vou pagar a gasolina. Ah, vamos em busca da verdade Nosso alvo agora ah, Beleza Eu não consigo entender o que aconteceu na vida quebra-gelo Tomara que do acampamento Saibam de algo O barqueiro me disse que o acampamento fica a oeste De Petrozavodsk tenho que pegar a estrada Petrozavodsk Eita porra 300km <risos> 300km de bike Não é brinquedo não Vamos ter que andar, hein? Vamos lá passar fora da cidade. Pesado que sou azul, 90% de peso. Chegamos no asfalto. Podemos. Ver. E a chuva, hein, cara? Deve estar um frio. Hum, Vamos mais um golo do no nosso café. Como a gente está pesado, não adianta parar nos lugares. Não adianta, não inventa de parar nos lugares, tá? Ah, mas aqui é legal, velho, olha só. Loja de apartamento. Olha, é difícil, eu vou abrir com o machado isso aqui, velho. Isso aqui não pesa, não. E é bom você bom você pegar. Só. só 1%. Aquele material ali a gente faz pólvora. Pólvora e mais coisas. Quartel dos Bombeiros. Um pé de cabra. Hum. A gente já tem muito pé de cabra. Deixa eu ver. Olha só. Vou levar. Desmontar. Vou levar também. Eu tô pesado, mas já, já a gente vai.. Já já a gente vai tipo, perder esse peso. Esse livro eu vou ler. Eu vou fumar um cigarro. Vou pegar energia aqui. Quatro cigarros. Fumamos de boa. Agora a gente pode avançar. direto na estrada. Ah. avançamos. Segesira. Segesira, sei lá, alguma coisa assim. Cara, vocês, acham esse nome, esses nomes russos estranho? É muito esquisito, velho. É muito estranho. Não faço ideia do Eu, velho, que loucura a, a língua aí. Os idiomas, né, são muito estranhos assim, idiomas latinos, eles até que são... Eles até que meio que fazem sentido. Mas como é que um cara fala russo, velho? É um monte de loucura. Mandarim. Vamos ler esse livro. Caramba, não vou pegar esse machado, não. O negócio que tá ficando feio. É... Deixa eu ver se dá pra fumar um cigarro aqui ainda. Dá pra fumar um cigarro. Pegar esse machado. Estamos totalmente pesados. Vamos abrir com o machado aqui. O que, que eu vou fazer agora, cara? Ih, fomos atacados. Um louco. Tá. É... Leve. Vou tirar esse arma e vou colocar isso aqui. Tá para corpo, vou com a tocha também. Meu Deus, é um arqueiro, que saco! Os arqueiros são um saco. Os logo um Dois tiros, um ator. Hum, não tem nada que presta, tadinho. Um virote de besta. Agora eu vou ver o que o povo quer comer. Ponto um pouquinho de comida para ele. E vamos vazar, né? Olha só, nossa energia tá muito baixa. Infelizmente. Vamos cortar um pouquinho de lenha. Quatro lenhas? Não dá. Será que dá para fumar o cigarro? dá para fumar um cigarro. Olha só porta a linha na mão. Pronto. Vamos aqui fazer a fogueira. Fazer a cabaninha. Não dá. Poxa, velho. Não dá fazer a cabana. Por que, que não dá pra fazer a cabana? Hum, aí me fode. eu ver se eu tenho um arroz, sei lá, qualquer coisa que dê energia. Nada. Vou fazer isso aqui, tá? Olha só. Tá. Fazer um chazinho. Cadê o nosso chá? Cadê o nosso chá? Olha o nosso chá aqui, chá aqui. Vou Colocar um açúcar nele, né? Fica gostoso. Ninguém merece tomar chá sem açúcar. Horrível. Bora pegar a, mão, a mãozinha aqui. É, preparamos mais lenha. Agora a gente monta a casa. Pronto. Tem uma cabaninha. Do lado da fogueira. Olha só que legal. Vamos preparar um rango aqui, né, velho? O gostar tá brabo. Rango. E... sopado simples? Não. Sofado rico? Não, cara. A gente quer em sofado rico. É isso. Bota no chão. E vamos dormir agora, né? Hum, não vai dar pra dormir tudo, veja só. A comida... A gente vai ficar com fome no meio da noite. E vai acordar. Olha ali. Não, cara. Tá doido? Eu fui clicar aqui. Eu cliquei fora lá no mapa e ele andou, se for Aqui, nosso ensalpado. Vamos comer. E voltar a dormir. Olha só, a gente tá na rotina errada. A gente tá dormindo de dia e andando de noite. Isso não faz bem pra saúde, cara. Você tem que ser diurno, tá? Não existe ser humano noturno. Não existe ser humano noturno. Se você fala que você é um ser humano noturno, você é um retardado, cara. Não existe ser humano noturno. Você paga o seu preço se você dormir é, de dia. A gente precisa ver luz, precisa ver o sol de dia. E de noite a gente precisa estar na total escuridão, entendeu? Pra gente dormir. O nosso organismo evoluiu por milhões de anos assim, dessa forma. Não é hoje que você vai mudar isso, entendeu? Cuida da sua saúde, cara. Durma de dia. Nesse canal aqui, você encontra gameplay. Você encontra filosofia e você encontra dicas de saúde também. Achamos uma loja de caça e pesca. Cacete. Achamos uma bike quebrada também, muito bom. Porra, achamos linha. Peça de bike. Ah, loja de caça e pesca. Eita, porra. Tomara que a gente pegue essas armas tudo. Ih, pegamos uma es... O que é isso? Uma es... escopeta? O que, que ela usa? Dano de 90 a 140. É uma escopeta. Pegamos uma escopeta, velho. Vamos desmontar esse revólver aqui? Pronto, desmontamos. Pegamos a escopeta. Muito pesada, né, velho? Tem que se fazer essa merda. Essa aqui causa de 40 a 60. Eu prefiro ficar com a outra, mesmo que esteja quebrada. O que a gente vai fazer? Oh, posso largar isso aqui ou... Oh. Deixa eu ver a pederneira Vou fazer Mais um Tá bom Vou consertar é, Pronto Já dá pra gente se mexer Loja de departamentos Já vou beber essa água aqui Vasculhar esse corpo Vou pegar esse aqui e vou vazar ter o pé agora, né? A gente tem que ir pra onde? A gente tem que vir pra cá. Aqui nesse outro lado não tem nada. Aqui são as vilas, olha só. Aqui, é o Lonitz. Eu acho que é a, a vila pesqueira do cara. E essa aqui é... Não sei, velho. Agora eu tô em dúvida se ele mora aqui ou na outra. O nosso cara, véio. pronto. Ih, vamos ganhar errado. Pronto, hum, pronto. Vamos seguir viagem. O que, que tem nessa cidade aqui? Hum, loja de eletrônicos. Pegamos mais uma lanterna. Isso é bom. Ixi, pesado. É muita coisa. Vamos ver... Cara... O que a gente vai fazer agora? Vamos pensar num jeito aqui de aliviar o nosso peso. Eu acho que a melhor coisa é largar largar coisa inútil, tá? Eu vou ter que largar a pá. Eu vou aproveitar esse livro pra ler ele aqui logo de cara. Eu não preciso carregar o peso, só carrego o conhecimento, né? Conhecimento não pesa. É isso aí, cara. É isso que você ouviu mesmo. Conhecimento não pesa. Então, se você tá andando de cabeça baixa, foi chifre, não foi conhecimento. Busque conhecimento. Tomara que a gente pegue essa serrinha, velho. Essa serrinha é muito bom. Não pegamos um porra nenhuma. Vamos embora? Ih! Estamos ficando sem energia. Não vou parar pra dormir. Tu sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cigarro. Vou favoritar ele aqui, ó. O ruim de você fumar ali é que você não vê se tem chance de você ficar doente. Então quando tiver aqui fuma com cuidado, tá? Fuma com muito cuidado pra não dar merda. Hum... Ih, fumar atacado. Pessoa louca. As mesmas coisas da última batalha. Só que esse aqui tá mais fácil, eu vou bater nele com a tocha, e vou dar uma pancada com a, com a lança. Eu venho aqui com o um corvo, e agora eu venho aqui e bato nele. Agora ele morre. Ih, não morreu. Tirei o personagem de perto do cogumelo, senão o cogumelo me, é, me bate. Já deu pra vocês perceberem isso, né? Agora o louco vai morrer. Vamos ajeitar aqui, minha cadeira. Ajeitar a coluna, né, velho? Não pode dar escoliose, pelo amor de Deus. Você pode estragar sua coluna trabalhando na roça, mas, pelo amor de Deus, velho, você estragar sua coluna trabalhando na frente de um computador sentado, puta que pariu, é muito retardamento, cara. Se você fizer essa merda, se você conseguir fazer essa merda parabéns um gole de café tá andando no peito caralho velho tomara que seja infarto se for amor tô fudido caralho velho dia 13 um dia depois dia dos namorados é, se for amor uma é bosta tomara que não né como é que vocês passaram o dia dos namorados? Tava com o mozão Como é que você estava? Me diga aí Eu passei sozinho comigo mesmo Fazendo as coisas que eu mais amo na vida Mentira, que bosta Fazendo as coisas que mais dá pra fazer As coisas que eu mais gosto E que dá pra fazer no momento agora A gente faz o melhor Com o pouco que a gente tem na mão Esse é o lema eu sou melhor com o que você tem. Olha só um atendho de chá, muito bom. Vou tomar uma cachaça dessa aqui, ó. Ih, acabou. Só tinha um gole, velho. Porra, velho. Agora deixa o cara deixa uma galapa de vodka no fim do mundo e. Só tem um gole pra mim tomar. É um filho da mãe mesmo, velho. Pegamos. Farinha, dá pra fazer pão agora. Água. Pegamos água. Nossa, eu só fiz água uma vez aqui. Tá achando água pra caramba. Essa pistola aqui é muito boa, velho. Pena que ela tá quebrada. Mano. Eu vou quebrar isso aqui. Fazer isso aqui. E eu vou limpar essa água. Pessoal, se você estiver dentro de uma casa dessa aqui, você só pode montar a fogueira depois que você procurar. Se você montar antes de procurar, é capaz de você botar fogo na casa, tá? Fique esperto. Não... Não... Não faça merda. Um incêndio que você bota nessa casa e ele te, te arrebenta tudo. E seus itens também vão pro pau. Ih, ó lá. Pode consertar isso aqui. Sempre fica de olho também na durabilidade da mochila, tá? A mochila quebra. A bicicleta quebra. Só que a bicicleta, ela o veículo no caso, né? A duração... É porque fica ela é ele já o tá meio é comitado, né, velho? Porra, é essa, velho. Caralho. Abriu aqui a live do, do maluco aqui do nada. A rosquinha. A rosquinha saiu. A rosquinha saiu da live dela e abriu a live do cara aqui do nada. Viagem, velho. Que susto, velho. Achei que o satanás tava no, no computador. Gelei, filho. É.. vamos lá. Continuamos procurando. O que a gente vai achar de interessante nessa merda? Tomar um cigarro? Bora lá. Um, dois. Não! Estamos viciados! Que merda! Eu falei pra tomar cuidado! Não consigo passar um dia sem fumar. É... Dá nada não. Não tem nenhum. Não tem nada de negativo no vício de Nicot, né? e tem. Menos 8. Como que se foda? Foda-se. Viciamos no cigarro agora. É sempre assim, cara. A gente fala que vai ser de leve, né? Que vai usar, vai usar de leve, socialmente. Controlado. Mas nunca é de leve. A gente sempre abusa das drogas Cara... Eu não vou mexer com esses insetos não, eu não sei nem por que eu encontrei aqui. <risos> eu vou fugir. Vamos aqui para a loja de caça e pesca. Achamos armas. E esse aqui é o que, velho? É 90 a 140, 45 assim Usa um de escopeta e esse aqui usa dois. Mas foda-se. Vamos desmontar. Desmontar. Desmontar. Pega tudo. Toma água. Pronto. Vamos continuar a nossa viagem? Chegamos aqui no meio do caminho. Lembrando que a gente está com vício em nicotina. A gente tem que fumar pelo menos uma vez por dia, senão a gente se ferra. Começa a vir um bônus negativo. Estamos chegando já em Petroszaborsk. É, eu vou parar primeiro nesse abrigo, tá? Vou arragar umas coisas aqui.